Bom dia, companheiros. Estamos aqui na Assembleia 259. Estamos aqui já há dois dias. Olha, de ontem que trabalharmos? Nessa escola, o Embelar não ganhou. A Unita ganhou. Como podem ver, o material está aqui. Da SEDNI até o momento não diz nada, não vem buscar nada. E está a dar resultados que não são verídicos. O material todo está aqui. O material todo todo daqui da CNN. até terceira vamos sair daqui e não mexer nesse material, porque a de adianta não responde ninguém. O material está aqui. Está aqui outro material. Está tudo aqui. Está aqui, o material todo. Com resultados favoráveis à UNITA. A CNM não vem buscar isso. E está tudo abandonado. Todos os profissionais já foram para casa. Nós ficamos aqui a controlar isso. E daqui a pouco também vamos para as nossas casas. Não sabemos como é que isso fica. Obrigado.